Opa, tudo bom? Aqui é Márcio Guimarães, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal onde nós vamos falar hoje sobre o programa Minha Casa Minha Vida, sobre o subsídio do programa Minha Casa Minha Vida, o que está acontecendo com Minha Casa Minha Vida, não é mesmo, Vanessa Salles? Vanessa Salles é uma inscrita aí no canal e todos os vídeos que eu posto, ela sempre entra lá e pergunta, Guimarães, fala sobre o subsídio, e nisso tá vindo várias outras pessoas me perguntando sobre o que está acontecendo com o programa Minha Casa Minha Vida, né? Eu tenho visto, eu tenho ouvido, né? Tenho, eu tô, Estou vendo vários vídeos aí na comunidade, estou ouvindo várias coisas aí no noticiário, falando sobre o programa Minha Casa Minha Vida, sobre o subsídio, sobre os recursos, né? E fica ruim chegar e criar mais um vídeo aqui pro canal falando que é esgoto, está esgotado as pessoas não estão conseguindo assinar contrato na caixa econômica federal depois de aprovado tudo certinho porque não tem dinheiro a caixa está sem dinheiro e eu decidi fazer um vídeo diferente para que você possa entender o que está acontecendo o que precisa acontecer e o que nós precisamos torcer para que aconteça parece um assunto meio cabuloso mesmo mas são três coisas o que está acontecendo gente o que precisa acontecer e o que nós precisamos torcer para acontecer ou para não acontecer dependendo do ponto de vista né é, eu vou eu vou deixar mais claro para você assim que eu contar essa história fica comigo nesse vídeo, quero contar uma história para você onde você vai conseguir talvez espero eu entender um pouco mais, sobre o que está acontecendo com o programa minha casa minha vida tá mas antes disso óbvio eu quero pedir para você que seja você já gostou do assunto desse vídeo se você gosta dos assuntos aqui do canal para que você possa dar a força em compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que possa chegar no maior número de pessoas e clicar em curtir ajuda muito aqui o vídeo e lógico né nunca se esquecer de clicar em se inscrever você que está assistindo esse vídeo aí não é inscrito no canal clica aqui embaixo em se inscrever e aciona o Sininho para que você possa receber uma notificação quando eu postar vídeos novos com assuntos aí conteúdos importantes para quem realmente quer comprar o imóvel quem precisa financiar o imóvel para quem quer realmente aumentar aí um pouquinho a sua renda aí tá? mas vamos lá para o conteúdo do vídeo eu quero contar para vocês aqui uma história de dois casais, eu quero que você entenda, dois casais. O Alberto e a Alessandra, tá? E o Marcelo e a Miriam, tá? São dois casais muito amigos, com muitas coisas em comum, né? E uma delas, eles trabalham na mesma empresa, né? E lá nessa mesma empresa, eles exercem praticamente a mesma a mesma função e com isso os dois têm praticamente o mesmo salário, são exatamente igual contra a cheque de um e de outro. Além disso, mais um ponto aí em comum entre os dois, eles moram na mesma rua, no mesmo bairro lá na mesma rua, tem uma casa com a metragem igual, exatamente igual. E esse é o casal de hoje, o Alberto e Alessandra, o Marcelo e a Miriam. Só que existe uma coisa diferente entre eles, né? O, o Alberto e a Alessandra não têm filhos, isso mesmo, eles não têm filhos, somente os dois moram nessa mesma casa, já lá o, o, o Marcelo e a Miriam possuem três filhos, são um mais levado que o outro, são muito agitados, né? E essa é a diferença entre esses dois, esses dois casais. Só que o que acontece? O primeiro casal vamos chamar lá o primeiro casal para a gente ficar repetindo o nome aqui o segundo casal né o primeiro casal sempre vai ser lá o Alberto e a Alessandra eles eles decidem e fazer um investimento na casa deles lá eles decidem ampliar a casa e vai lá e constrói um segundo andar nessa nessa casa essa obra é uma obra que dá leva bastante tempo dá desgasta a gente né desgastou o casal você acaba gastando bastante dinheiro mas no final das contas ficou uma casa linda com dois andares bem maravilhosa sensacional o segundo casal que é o casal do do marcelo e da miriam vendo essa esse resultado, decidiram fazer o mesmo, falou, poxa, vamos lá fazer o mesmo, o mesmo que o nosso amigo, vamos ampliar nossa casa, aliás, a gente tem três filhos, precisamos dar uma qualidade melhor de vida para os nossos filhos. E, quando eles foram colocar no papel, na caneta, lá, escrever, verificaram que o orçamento deles não dava para fazer essa, essa obra. Poxa, mas peraí, eles pararam para analisar, e eu te faço uma pergunta, o salário do, do primeiro casal não era igual ao salário do segundo casal? Por que, que um conseguiu fazer e o outro não conseguiu fazer? Exercem as mesmas coisas, moravam na mesma rua, trabalhavam na mesma empresa, ganhavam a mesma coisa. Um consegue fazer uma, uma obra, uma, uma ampliação e o outro já não consegue fazer. É muito fácil, essa é uma, uma pergunta muito fácil de ser respondida, eu tenho certeza porque o segundo casal, o Marcelo e a Miriam, tem três filhos, né? Óbvio. Gente, se o casal tem três filhos, é óbvio que a, a compra de final de mês no supermercado é maior do que a compra do casal número um, que é lá do, do, do Alberto e da Alessandra, né? É óbvio que eles gastam mais água, é óbvio que eles gastam mais luz, é óbvio que eles gastam com escola né que o outro casal não tem os mesmos os mesmos custos dentro do orçamento por isso o casal número um conseguiu fazer a obra e o casal número dois não conseguiu fazer a sua obra com orçamento público, gente, é a mesma coisa. Apesar do governo ele, ele arrecadar dinheiro com a cobrança de tributos, né, de impostos, ele não pode sair fazendo o que ele quer com esse dinheiro. Existem algumas obrigações, ou seja, existem algumas despesas obrigatórias que é importante fazer. Quer ver um exemplo? Com o pagamento, por exemplo, de salários dos servidores. Seja lá o servidor público, o servidor federal, o servidor municipal, com servidores. É obrigado a fazer. Ele não pode atrasar este salário, apesar de a gente saber que existem alguns estados que acontece muito isso, mas o governo ele não pode, é lei, ele tem que realmente colocar em dia esse pagamento. Por exemplo, o salário dos aposentados. Por que está acontecendo tudo isso daí com essa mudança de aposentadoria? Porque o governo não está com dinheiro para poder fazer. Ele é obrigado, ele tem que fazer. São despesas de, de obrigação do governo. Auxílio, por exemplo, é doença. Auxílio, por exemplo, da, da é maternidade, né? E fora, por exemplo, aquela distribuição, por exemplo, de valores que está dentro da Constituição que tem que mandar dinheiro para os outros estados. Esse dinheiro são despesas de, de obrigação, ou seja, despesas essenciais. Isso o governo tem obrigação de fazer. Então o que acontece? Quanto maior são essas despesas, falta dinheiro para outras coisas tão importantes também que para o desenvolvimento do nosso país, que é, por exemplo, o investimento pesquisas científicas, construção de estradas, é, investimentos, por exemplo, na ampliação de hospitais, recursos para o programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, não são, não são uma despesas, é, eu até deixei anotado aqui para não, não perder, não são despesas obrigatórias, né? Ela tem um outro nome, o nome é são despesas descartáveis discricionárias, ou seja, um programa Minha Casa Minha Vida, ampliação da saúde, melhoria de estradas, são obrigações sim, são despesas sim, importante, mas só que quando eu tenho despesas maiores, como o casal 2 que eu apresentei aqui, que eu conversei com você, acaba não é, tendo dinheiro para ter uma ampliação da casa deles por causa da despesa. Então o que, que acontece? Para o governo ter dinheiro para para fazer essas despesas é, aí secundárias, vamos chamar assim, porque o nome é bem complicado. Ela, essas despesas, elas... Elas, ele, ele tem que enxugar esse, essas despesas principais, ou seja, vai enxugar o quê? Vai baixar o salário do servidor, vai parar de pagar, por exemplo, a aposentadoria, ela vai, por exemplo, né, é a mesma coisa se eu estiver falando, ó, vou deixar de comprar comida, então, pro meu filho. Então, se meu filho come 2 quilos de arroz no mês, agora ele vai comer 1 um quilo porque eu vou ter que investir no, na, na, na minha casa pra ampliar, fazer mais um puxadinho, é a mesma coisa. Então, quando não existe, por parte do governo, uma uma a forma que ela está utilizando essas essa arrecadação de impostos né para poder ter sobrar dinheiro né para poder fazer essa, esses outros investimentos onde que ele vai tirar então lembra que eu falei lá no início do vídeo eu falei lá no início do vídeo que nós precisamos né até deixei anotado aqui ó nós precis, nós precisamos é saber o que está acontecendo o que é que está acontecendo pelo que eu pelo que eu tô vendo aqui eu tô vendo por exemplo nos telejornais as pessoas falando sobre sobre o corte aí do de várias coisas no orçamento que precisa apresentar precisou apresentar agora no dia 30 de agosto né tô vendo lá a equipe econômica se desdobrando fazendo alguns cortes para poder sobrar dinheiro da onde estão vindo esses cortes né e o que por exemplo o que, que precisa acontecer o Precisa acontecer, a gente achar recursos, o governo precisa achar recursos. Não sei de que forma, não sei que milagre não existe milagre para que sobre dinheiro para o programa do minha casa, minha vida. E torcer, lembra que eu coloquei torcer para não acontecer é o seguinte: se não tem dinheiro, não tem como cortar salário, não tem como cortar aposentadoria, não tem como como como criar e fazer o dinheiro para para sobrar despesas. Para as despesas de obrigação, que são aquela de primeiro escalão ali, e não tá sobrando dinheiro para as outras despesas que são para investimento, de, é, é recurso do Minha Casa, Minha Vida, Saúde, Estrada, só tem uma forma que é o que eu vou torcer para não acontecer, que é o que? Aumentar os impostos. Então, chegar aqui fazer um vídeo falando sobre o Minha Casa Minha Vida, falando sobre a questão dos recursos, de onde vem, do que não vem, por que acabou, realmente está esgotado, está sendo apresentado um planejamento agora no do orçamento, do orçamento para 2020 e eu não estou enxergando ali. Agora, qual que é a minha visão? Eu acredito, eu, Guimarães, acredito que o programa Minha Casa Minha Vida não vai acabar. O que precisa acontecer é outras situações como da previdência de trabalhistas várias outras corrupção parar de existir o roubo que nós estamos vendo várias vezes isso precisa realmente diminuir precisa resolver para que sobra dinheiro porque existe um outro vídeo que eu vou fazer aí que eu já estou estudando e conversando com algumas pessoas é que muito provável o programa no minha casa minha vida vai ter uma paralisação como já tá um pouco paralisada questões sobre a questão dos recursos para o ano de 2020 tá bom agora se você vai comprar o Minha Casa Minha Vida e precisa de recursos do governo para isso, pare porque tá vendendo, Tô vendo muita gente vendendo, mas não está conseguindo assinar o, o intuito do canal aqui na verdade não é alertar na é criar polêmica não é criar discussões não é criar nenhum tipo de problema é apenas te alertar instruir você que está comprando imóvel porque você chega lá pagar lá 3 4 5 mil reais que é um dinheiro que às vezes você está juntando aí um período para sua família assinar um contrato começar a pagar lá a obra e chegar daqui dois três anos e não conseguir o financiamento aí realmente Fica chato, tô aqui para te instruir, para poder te ajudar e alertar. Existem muitas coisas que vão mudar, eu já fiz alguns vídeos falando sobre o programa Minha Casa Minha Vida, e estão acontecendo todos os dias coisas novas. Sempre que sair alguma informação nova, eu vou recolher a informação e trago aqui em primeira mão para você. Ok? Gostou do vídeo de hoje? Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou, clica aqui embaixo em gostei do vídeo. Se você não gostou também, clique em não gostei, escreve para mim o que, que você é, pode me ajudar, o que, que você contribui para que eu possa melhorar ainda mais os meus vídeos, tá bom? E não esqueça nunca de clicar aqui embaixo em se inscrever no canal e acione o sininho para sempre que eu postar um vídeo novo, você possa receber em primeira mão. Vou nessa, um abraço e vejo você no próximo vídeo. Tchau, até mais!